que reparar de várias contas e usadas que a empresa tem recebido ao longo dos anos no entanto, para a empresa as mudanças mais importantes são a ser mudanças. O que é que torna o torna de viagem? É das histórias mais famosas aqui na empresa. O que aconteceu é que, em meados de 1860, a empresa queria começar a expandir o negócio, portanto começar a vender o vinho também fora de Portugal. Começámos a exportar os nossos vinhos para vários países na União Europeia, mais os Estados Unidos na América e o Brasil. Mas nesta altura, a empresa estabeleceu uma regra. E é, se o vinho que mandasse os três países não fosse totalmente vendido após um ano, o que ainda restasse tinha que voltar aqui para empresa meses. <risos> para o Brasil, estaria a fazer novamente estes três cascos, oito meses de volta para Portugal, a viagem a estragar o vinho, cortar a bordo do navio. No entanto, foi exatamente o oposto, o vinho veio da melhor. Para terem uma ideia, um escapel foi para o Brasil com cinco anos de envelhecimento e estes três cascos voltaram para Portugal com um escapel de 25 anos de envelhecimento. Portanto, o casco, carvado ao parque no Converge do navio, portanto nunca vai no porão vai sempre no Converge, está basicamente exposto a tudo. Portanto, o balanço do bar, as diferentes temperaturas do oceano, a água salgada, o sol, que, por exemplo, quando embate na madeira, contrai a madeira. Antes, o primeiro foi em ano 2000, os barrinhos que ainda restam, só estão aí no meio, esse certo? A segunda viagem, mas mosquem da reta. Esta aqui é a famosa garrafa do moscatel de Stubal Torna Viagem do, do antigamente, do século XIX. E que estes eram vinhos que faziam viagens à volta do mundo nos navios. O José que eu falava com o, o comandante do navio. Se eles não conseguissem vender, o vinho voltava para trás. O José Miguel Francisco descobriu que ele estava em uma qualidade bastante melhor. E a partir daí, a uma certa altura, começou a pedir para eles levarem e trazer. E trazer. A passagem do Equador uhum. é que as altas temperaturas, que é provocado até o Equador e depois, o chocalhar do navio, o, o, sal, sal, do o sal do mar provoca uma salinidade. Eu penso que duas passagens, de ir e vir ao hemisfério sul, uhum. envelhece à volta de 20 anos. Música José Maria Fonseca, o meu nome é Domingos Soares Franco, sou parte da sexta geração. Estamos presentemente na sala de tesouro que nós uh, chamamos a uh, frasqueira, onde estão depositadas perto de 8 mil garrafas de todas as chafras, de todas as colhetas, alguma vez produzidas por José Maria Fonseca. António. Eu sou o António Soares Franco, daqui temos a 6 e a 7 geração representadas dentro desta sala da frasqueira, de, de fundo toda a história da empresa está aqui dentro desta sala. nós temos cá em casa é 1880 né 1880 que não, não me lembro ver onde é que ela vez, está será esta é é. exatamente agora aqui está ela nós temos três garrafas destas acho que não vamos não vamos vê-las vamos deixá-las para deixar para oitava e nona geração é. É. esquecido na altura de a deles <risos> estivemos a ver na fresqueira, os periquitas e os moscatéis de Setúbal já do século XIX, com mais de 100 anos. E agora vemos os dois em dia, os atuais, o periquita de 2018 e o moscatel de 2017. O periquita é o vinho da minha vida porque foi o primeiro vinho com que eu descobri realmente o prazer de ter um bom vinho junto da minha família. E o moscatel de Setúbal foi o vinho que o meu pai, há muitos e muitos anos, me fez criar uma grande apetência pela viticultura e enologia da da minha vida. Espero que nos possam visitar um dia destes e para degustar estes vinhos junto connosco. Um abraço. Um abraço. E aí